Quando vocês estão prontos para ouvir a palavra de Deus, Me diga, diga Deus Amém. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Antes da gente abrir a palavra do Senhor, Lord, uh, no domingo passado nós falamos algo uh, que eu entendo que é de muita relevância. Sunday, relevant, que foi sobre o nosso culto, o culto racional, o verdadeiro culto. E eu não sei se você se lembra de alguma coisa da mensagem do domingo passado, mas para mim a coisa mais importante me, important é que entendamos que a nossa vida é um culto, amém? Nós temos que, de fato, viver a nossa vida em adoração a Deus. Live, fact, e, nesse domingo, eu quero falar sobre a importância da celebração congregacional. É o que nós estamos fazendo aqui neste momento. E, no, na realidade, quando reality, nós vamos ao templo, church, é, eu, quero, eu não quero chamar isso mais de culto. Eu quero chamar de celebração. E eu, quando você vir no domingo, Sunday, eu quero que você, ao sair de casa, pense. You house, eu estou indo a uma celebração. I'm to a celebration. E eu vou explicar por que na palavra de And hoje. Porque, de fato, a nossa a nossa mentalidade Because, sobre fact, culto, ela precisa mudar. Ela tem que estar em concordância com a palavra de Deus. E, com o decorrer do tempo, o que o que deveria ser um culto não as, é mais um culto, que é a nossa vida, como eu falei no domingo passado. E aquilo que deveria ser, de fato, uma celebração now, a virou um ritual, a ritual vazio, empty, um ritual, muitas vezes, que não entendemos o significado. Many times we don't the e eu espero que você, somando essas duas palavras, And essas I duas mensagens, you the together, você possa, de fato, fazer algo diferente que agrada o coração de Deus. Can, fact, você está disposto a agradar a Deus Are you to God? ou você está querendo agradar a o pastor. Or do you please the pastor Se você quiser agradar o pastor Você está no caminho errado if you the pastor, you're on the wrong path. Se você quiser agradar seu pai e sua mãe Você if está you no caminho errado your mother, you're on the wrong Mas path. se você quiser agradar a Deus But if you God, Você está procurando o caminho certo you're the right way. Amém, queridos? E quais são os motivos? Eu não sei se você já se perguntou alguma vez Quais são os motivos que te traz a este lugar? A Palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita nestas paredes. Deus não habita nestes bancos. Deus habita God dentro de nós. A Palavra de Deus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Holy então, quais são as razões que devem nos trazer para este lugar, para so, esta reunião? Nós... Somos formados de valores. By our são valores que nós recebemos dos nossos pais, <laughs> dos nossos antepassados, from da escola, our from dos professores que mais admiramos from the we the most, e de, da nossa cultura social. Our social culture. E eu, eu sei que vocês são muito observadores I know that you're great e já observaram que a cultura social está mudando. E as pessoas não estão mais indo à igreja como antes. E muitas pessoas estão questionando por que eu preciso ir à igreja, se Deus está em todos os lugares, se eu posso adorar a Deus na minha casa, e etc, etc. Então uh, eu quero que você pense alguns motivos é, que estão que são equivocados, são errados, wrong, para nos trazer a este lugar. O primeiro, eu diria que muitas pessoas que vêm aqui first, say, here, uh, vêm neste lugar para encontrar um momento de paz na sua vida. Eu já vi muita gente que disse assim, pastor, say, pastor eu, olha alguma coisa acontece na sua igreja. Look, when, quando eu entro naquele lugar, eu when, sinto uma paz muito grande. Entretanto, este não é o um motivo correto para vir a este lugar. Porque seria melhor então se você se mudasse para dentro da igreja? it would be better if you moved into the church. dentro deste desse prédio. Porque se você morasse aqui, If you here, você acha que você teria paz durante todos os dias da sua vida? have peace every day of your life? Eu não acredito. I don't think so. Que isso aconteceria. Existem pessoas que vêm neste lugar porque eles querem ouvir uma palavra que lhes vai trazer conforto, alívio dos problemas que eles passaram durante toda a semana. The they faced all week long. Ah, eu tive uma semana muito estressada, oh, acho really que week. eu preciso ir na igreja para descarregar um pouco. I <laughs> Esta não é uma sessão de descarrego. To a bit. This is not a to Talvez você... Não sei se você pensa assim conscientemente. Eu se pensa assim, consciente, mas, eu que mas eu quero que você comece a pensar. Outras pessoas vêm à igreja, vêm à igreja porque elas estão em busca de uma boa música. De boa música. E de fato encontram uma boa música em, música em muitas igrejas. Mas às vezes entram em igrejas que não encontram realmente boa música. Não é verdade? Não é verdade? Ou seja, eu quero que você pense que você entenda o que eu estou dizendo com essas coisas, so, muito things. embora não existe nada errado em querer ouvir uma boa Not música, não existe nada errado de querer buscar, encontrar a paz, não existe nada errado em querer aprender, em querer ouvir uma palavra de conforto, mas isto foge do propósito de estar neste lugar. But that from the of being in this place. E existem pessoas pelos mais inusitados tipos de propósito para vir à igreja. Are for to pessoas que vêm em busca de um par romântico. Who are for, uh, the other. Ah, eu quero encontrar um marido que seja crente. Oh, I find a that's a Porque um marido crente husband, ele não vai beber, ele não, não vai fumar, ele não vai se prostituir, e ele não vai isso, não vai me enganar. Ou seja, ou de repente uma esposa. Ah, eu já ouvi muito quando eu era mais jovem. Muitos, muitos outros jovens diziam, rapaz, eu vou na igreja, porque na igreja tem cada menina linda. E é verdade. Entretanto, o que você precisa entender, dentre todas essas razões, todas elas tem algo em comum. Elas são razões egoístas They are selfish reasons, que vão contra o propósito de se vir à igreja. Você tem que entender os motivos certos para vir à igreja. Right claro que você vem à igreja também para aprender. Of you come to to learn. Mas não é o aprendizado aqui não é o suficiente para a sua vida. But the you get here isn't for your life. Você vai ouvir 30, 40, aqui, às vezes, uma hora de palavra. An hour Na realidade 20 minutos por causa do, do, reality, da tradução ele fala mais do que eu, irmão. <risos> eu falo 20 minutos, ele I'll fala quarenta. <risos> você sabe que não é verdade, you know, né? True, é só para vocês relaxarem um pouco. <risos> relax e little. muitos vêm para relaxar. <risos> Entretanto, você vem para adorar ao Senhor. O que significa? Realmente, qual é a razão que eu devo vir? que a... você vem à igreja são egoístas? Selfish, no momento em que você tem todos a, a todos esses problemas equacionados, resolvidos, resolved, sabe o que vai acontecer? Você perde. a o sentido de vir à igreja. Então você não vai querer mais vir à igreja. So to to Por quê? Se você acha que está tudo em paz, para que você vai precisar buscar um lugar de paz? Se você acha que não precisa de ouvir uma palavra para te confortar, porque a sua semana foi maravilhosa, para que você vai vir à igreja? Se você já tem o que você quer. Se você tem uma linda e maravilhosa, para que buscar uma na, que uma na igreja? Se você tem um marido, jeito que você quer a mesma coisa. Ou seja, as verdadeiras, então, as verdadeiras razões para vir a este lugar não podem ter a ver com o meu egoísmo. Não pode ter a ver com o o desejo de me agradar. please Por isso eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 100. I want you to open your Bible to Psalm 100. Esse salmo é maravilhoso. This is a wonderful song. E todos os vizinhos desse salmos também. And all the neighbors of this also. Mas eu quero que você veja o que que esse salmo diz, this psalm no versículo, vamos ler todo o salmo porque ele é pequeno, Let's são cinco versículos, e aqui diz o seguinte, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras make a noise unto the Lord, all ye lands. Está dizendo não está dizendo que é somente os crentes da batista que devem celebrar ao It's Senhor Ou da assembleia Lord, de Deus ou da presbiteriana celebrai com júbilo ao saying, Senhor Lord, Todos os moradores da terra Versículo 2 Servi ao Senhor com alegria e diante dele com canto, Come before his presence with singing. sabei que o Senhor é Deus, know that the Lord is God. foi Ele It is he que, nos que nos fez, e não nós and a nós, nós mesmos, ourselves. somos povo seu e ovelhas do seu passo entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Enter into his gates with thanksgiving and into his with praise. Be thankful unto him and bless his name. Porque o Senhor é bom. For the Lord is good. Você pode repetir isso comigo? Can you say this with me? Porque o Senhor é bom. For the Lord is good. Vamos falar bem forte. Let's say it strongly. Porque, Porque o Senhor, o Senhor é, é bom. bom. Now, in English, in English, Nathan, please. Come on, Nathan. For the Lord is good. Amém, você amém. crê que Deus é bom? Deus é bom? E eterna é a sua misericórdia. E a sua, e a sua verdade dura de geração em geração. Em geração. Amém. amém. Você pode dizer amém, pode dizer isso? amém para isso? Então, eu preciso que você entenda. Então, eu quero Chamar a nossa reunião de celebração. Por quê? Porque Why? nós viemos aqui não por motivos egoístas, because we don't come here for selfish reasons. mas nós viemos aqui para celebrar we ao come Senhor. Here to celebrate the Lord. A palavra celebração the word celebration. é o mesmo que. Comemorar. It's the same as ou seja, é um acontecimento de festa words, quando você se casa you married, você faz uma celebração o que as pessoas fazem numa cerimônia de casamento? What do do in a elas fazem votos de fidelidade They have, uh, their, their vows of elas estão ali comprometendo-se uma a outra they're, they're committing themselves to each other. como os noivos ficam no, no, no casamento? tristes porque estão se casando? como how os Into are they sad they're getting married? Eles estão, estão assim, are? no casamento, are chorando e tristes. Acabou a minha vida de solteiro. Over, que tristeza. So de agora em diante, vou ter que suportar essa pessoa. É assim? Is that how it is? Não. No. É alegria. A menos que você esteja sendo forçado a se Unless casar. Né? Married, right? <laughs> Mas veja bem. Depois, depois desse momento, moment, solene, alegria, moment, dança, dancing, não é verdade? Right? Estou falando algo diferente do que a realidade? Os familiares estão alegres? Todos estão alegres? Ou você está lá contando as suas misérias e as suas derrotas? Discutindo com Deus por que, que isso aconteceu? Por que, que isso não aconteceu? Claro que não! Nós estamos numa celebração ao rei dos reis. E por isso nós temos que seguir o que a palavra de Deus diz. Para celebrar, nós temos que ter razões. Quais são as razões que nós temos para celebrar? É muito importante, irmãos. Os motivos, lembra, não podem ser aqueles. Nós temos que celebrar as coisas que Deus fez por nós. E aquilo que Ele é. Por And that which aquilo que he ele is, é, aquele que ele representa para nós. Veja bem, eu quero que você preste atenção nisso. Quando você acha que você não precisa mais aprender, you you no have to que learn, você é muito inteligente, enough, você é entendido, e things, você não quer que ninguém te ensine nada mais, you don't want to teach you more, você perde a motivação. Then you lose é ou não é verdade? Quando Quantos aqui já frequentaram uma faculdade? Como que é frequentar uma faculdade? To to é muito animador, não é It's verdade? É, é a felicidade It's todo just... dia. Every você, single day, isn't você it? vai para a faculdade, para sua universidade, you go to or seminary, você vai dormir pensando in, na universidade, you go to sleep acorda about pensando na universidade, you wake up about e passa o dia and every day, doido para o dia acabar logo para você ir para a the universidade. Day to claro que não of é. It's not. Mas o porquê você continua indo à But universidade? Why you keep going to Porque você sabe que no final At the end of the day, existe uma recompensa. A é ou não é verdade? É uma recompensa. Você vai conseguir um trabalho melhor, um salário job, melhor. Muitas coisas vão ser diferentes na sua vida e esta é. Uma das motivações de ir à faculdade. To to Entretanto, However, você indo à faculdade pensando nisso. That, você está pensando no futuro. Você está pensando, por exemplo, naquilo que você vai conseguir para você. Na celebração, você vem com a mente humilde. A você you vem disposto a aprender. Você vem disposto disposto a experimentar algo you diferente. Willing to experience something different. Essa deve ser a nossa motivação de vir motivation a este lugar. Of coming to this place. Hoje eu tive uma emoção diferente quando eu vi a filha do irmão Omar cantando. I saw Omar's daughter singing. E, e por que eu senti uma, emo uma emoção diferente? Why did I feel a, different emotion? a Bíblia diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor. E é maravilhoso And it's wonderful. quando uma criança quando child canta, ela move o coração de Deus. E nós vamos entender isso. O que eu quero que você entenda algo muito importante sobre as razões corretas. About the right Veja bem, reasons. se você vem à igreja por os motivos equivocados, If you come to for the wrong reasons, é por isso que muitas igrejas optaram por fazer todo domingo um show para That's os why crentes. Porque tem que ter algo diferente. There has to be Tem que ter algo. Super especial. Tem que ter o melhor dos melhores dos, dos melhores, melhores cantores para conseguir manter as pessoas vindo à igreja. Isso não é uma celebração. Isso, é, uma celebração. isso é um show de atração. Isso é um show de entretenimento. Que nós precisamos entender é os propósitos pelos quais viemos we aqui. E eu E eu trago algumas. And I'll bring you some. A primeira coisa que eu descrevo aqui, no are... Salmo 100, versículo 3. Diz assim, Sabei, que o, é que, Look, Sabei que o Senhor é Deus. Olha que coisa interessante. Sabei que o Senhor é Deus. Olha para mim, preste atenção. Deus Look, foi feito. God was... Aliás, Deus não foi feito. Sorry, Deus existe para ser adorado. To be Ele. Só pela essência de ser Deus, the Ele merece of being God, a nossa He adoração. Veja bem, e outra coisa que eu quero que você entenda nisso: o que Ele tem feito por mim, what o versículo 3 he, diz. Que foi, foi says, primeira coisa, ele nos fez. First thing he made us. Foi Deus que nos fez. It was God who made us. Talvez você pode ter vivido a sua vida reclamando. Lived your whole life complaining. Eu não pedi para vir a este mundo. I didn't ask to be in this world. Por que que eu não pedi para sofrer tanto? I didn't ask to suffer so much. Eu não pedi para ser feio. I didn't ask to be ugly. Ninguém fala não. isso desse si mesmo, obviamente. That, of course, Mas but... tem muita gente que tem complexo de feiura. Ele é lindo, é maravilhoso. He's handsome, Ela é linda, é maravilhosa. She's beautiful. Não descobriu ainda wonderful. a sua beleza. E se acha feio. Eu tenho uma boa notícia para você: I have good news for you. Deus pode curar a tua alma God can heal your soul. e transformar o teu entendimento. And transform your understanding. Porque a beleza não vem de fora para dentro, Because mas beauty is not from a beleza the outside vem in. de dentro para fora. Comes from inside out. A Bíblia diz que vamos é a beleza enganosa é a formosura says, Vain are the deceitful beauties. quantos atores lindos maravilhosos fizeram parte do sonho de tantas jovens How many beautiful actresses, actresses, Patrick Swayze um, um, um, um, um ator the de, de Hollywood era lindo, maravilhoso Patrick Swayze, that actor. Ele, ele era lindo, maravilhoso was handsome, e yeah. já no fim da sua vida life, coitado pobre cara teve câncer, He had cancer. quantos viram o antes e o depois da foto É triste, It's sad. é muito triste, sabe por quê? Really you know porque beleza acaba, runs out. se você não tem a sua beleza interior, a paz inside, consigo mesmo, inside, a alegria joy, de saber que foi Deus que te criou, você you, é a melhor coisa que Deus fez Você, sabia disso? Você é um ser pensante Você tem sabedoria Inteligência Você tem mãos Você pode fazer coisas O homem faz um prédio lindo como esse O homem criou, fez instrumentos maravilhosos como o piano E outros tocam o piano maravilhosamente bem Que fazem as pessoas se sentirem bem Foi Deus que deu tudo isso saiba que Deus é quem te fez saiba que Deus é quem te fez você pode dizer isso? Can you say that? diga Deus eu sou grato I am thankful porque tu me fizeste tu me fez Nunca mais despreze a si mesmo, porque você é criação, é criatura de Deus. É algo especial de Deus. Não importa onde você nasceu, não importa a cor da sua pele, não importa se você tem muito cabelo, pouco cabelo ou nenhum cabelo. Porque tudo isso foi Deus que fez. Amém. Versículo 5. Preste atenção. Pay attention. Porque o Senhor é bom. For the Lord is good. E, a, e eterna é a sua misericórdia. His mercy is Irmãos, esse é um dos grandes motivos pelos quais nós devemos celebrar o Senhor. This is one of the we the Lord. O Senhor é bom. The Lord is good. O Senhor é bom. The Lord is good. A sua misericórdia. His mercy dura só até três horas da tarde. É assim? Cada dia de domingo? Não. Não. A sua misericórdia His mercy é eterna. Is é eterna. Quando você vem a este lugar, place, com a mente mindset, entendendo estas coisas, Deus, eu vou. Eu vou, te, eu vou celebrar o teu nome, porque tu és bom, porque tu me criaste, tu és maravilhoso, a tua misericórdia é eterna, a tua verdade dura de geração em geração, isso é motivo suficiente para celebrar o Senhor. Um outro aspecto importante, versículo 2 servia o Senhor com alegria Serve the Lord with e entrai diante dele com um canto não venha a este lugar esperando receber pois a Bíblia diz que melhor é dar do que receber a igreja esqueceu a importância do servir servir se tornou uma conveniência serving has become a convenience. se der para mim eu faço If it'll work for me, I'll do se não der it. Eu não faço. Você já pensou em vir à igreja para servir? Quando você toca, você serve. Quando você canta aqui na frente, você serve. Quando você cumprimenta um visitante, Quando você você um visitante, você serve. Quando você ensina as crianças, você serve. Você já imaginou? Muitos daqui que estão aqui hoje foram crianças na igreja, assim como eu fui e fui ensinado e histórias da Bíblia maravilhosas por professores dedicados ao ensino, e tiveram um coração disposto a ensinar. E servir Se você serve a comida If depois do culto Você service, está servindo Se você faz a comida, você está If servindo É muito importante, igreja, não podemos esquecer essas coisas Nós cada vez queremos nos acomodar mais Se o culto não está como eu gosto, eu If não vou like it, Saindo do culto, eu não gostei do culto I hoje oh, like Tenho uma notícia para você o culto não é para você O culto, a celebração the service, É para o the nosso Deus is God. É Ele quem tem que se agradar A Bíblia diz que se nós Façamos, quer fa com mais Ou façais qualquer outra coisa or drink, or any any tudo para a do glória, glória De Deus Está Deus sendo glorificado No que você faz Se você serve na célula serve Se você toca no seu small group if you play na in sua small você está, você está servindo? Mas tem uma coisa servindo. que eu quero que você veja, muito importante. Que você veja muito importante. O servir também, quando eu falo de ensinar, falo ensinar significa que nós não podemos ser crentes recebedores somente, mas, temos que, que mas nós temos que ser cristãos que aprendem para ensinar a outros. A Bíblia diz em Hebreus, diz em hebreus pelo tempo vocês já deveriam ser mestres. agora vocês deveriam ser mestres. Por que, que a Bíblia diz isso? Por quê? Porque há uma expectativa da parte de Deus que nós recebamos, cresçamos e passemos a produzir. Você quer ter um filho pelo resto da sua vida em sua casa? Ricardo tem três filhos, homens. Quer que seus boys. três filhos cresçam e fiquem eternamente na sua casa, all three of your boys to grow que você os sustente? Eles não, meus filhos não precisam trabalhar. Have, Tudo que eu quero é que tu sentes, vocês sentem na mesa e comam a comida que papai trouxe. E as dad criancinhas dad de 35 anos 35 -year -old sentado em volta da mesa. pode ser a maior tristeza de um pai. Não é verdade? inúteis, que não produzem, que não fazem nada, que só consomem o que o pai provê. Isso não é o que Deus espera de nós. Não podemos esquecer o servir. Só há celebração quando há servos. Lembra quando você... Foi uma festa de casamento. Quantos aqui foram a festa de casamento de um amigo? A, a e chegar, e você chegou lá, there, você teve que trocar de roupa e trabalhar. Muito raro. Very Não é verdade? Uma right? pessoa. Não, mas você faz isso com muita alegria, não mas é verdade? Mas como é right? que pode? Eu fui convidado, it, comprei uma roupa nova, wedding, nice clothing, venho todo limpo, cheiroso, here, well cream, chego aqui, well groomed, me colocaram para fritar salgados. Ah, imagine. imagine. Mas o que eu quero que você pense é que se você... Vai uma celebração. Você tem expectativas have que haverão servos naquele lugar. É ou não é verdade? Isn't that true? Essa é a expectativa. That's the Mas você chega lá, there, você quer sentar-se e alegrar com os noivos. The, the guests, no, the the e você quer comer To eat. É isso que nós queremos. That's what we want. Só que nós, às vezes, queremos fazer da celebração uma celebração onde nós somos eternos visitantes. A as queremos nos sentar e receber. Sit down and Não pode ser assim. It can't be that way. Agora eu quero que você preste atenção em algo muito importante. Very important. Tenho que fazer isso I have to do this. Tenho que servir I have to serve com alegria. Aqui diz: Servir o Senhor com tristeza, é isso? Não. Servir o Senhor com alegria. Servir o Senhor com alegria. Fala isso para a pessoa que está a próxima a você. Sirva o Senhor com alegria melhor It's é melhor servir do que ser servido. E served. Essas palavras são de Jesus. And those are the words from Jesus. Que sendo Deus, being God, não teve por usurpação ser igual a Deus. Yeah, Hebrews. Right. Ele não. <laughs> two, that's Philip. Philip and Stephen Ele sendo Deus, ele oh, não se importou em ser Deus. Being in the likeness of God. Não se importou em ser Deus. He, Didn't make a matter to be God. Mas ele veio aqui à Terra. He earth, assumiu a forma de homem. himself, took on the form of man. Isso por si só já foi uma humilhação incrível. And in E achado humility. na forma de homem. And found in the likeness of man. O que ele fez? Foi à cruz. Cross, suportou a vergonha. E, para, por que ele fez isso? Por amor. Out of love. E por causa disto, that, Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que todo joelhos se dobre so that every knee shall bow, e toda língua confesse confess que Jesus, Jesus Cristo é Christ o Senhor para a glória de Deus the Pai to the the tudo que ele quer é que nós sigamos o seu exemplo nós precisamos entender o servir neste aspecto aspect. servir na casa de Deus servir God, na celebração quanto mais pessoas nós tivermos na celebração, mais animais Nada será celebrado. E por que eu tenho que fazer isso, queridos? A Bíblia diz: eu gosto muito de um texto de Filipenses, ainda neste mesmo texto, que diz que Deus é o que opera em vós ou em nós, tanto o querer como o realizar. O que significa isso? Pastor, eu não aguento mais, pastor. pastor I can't take it Olha, me tira de tudo que tem nessa igreja. Look, me eu resolvi agora, eu vou ser um, um crente de banco. Be eu vou ficar... Ou em uma sede. Eu vou ficar apenas em uma É um homofono, sim. Eu decidi que eu só quero assistir o culto, pastor. I've just decided I want to watch the service, pastor. Você precisa orar a Deus. You have to pray to God. E você precisa entender o que a Bíblia diz. It is em God vós. who works in you. Em Deus. You. Say God. Faz essa oração agora. Pray this this to Deus, God, God, opera em mim. Work in me. Muda o meu o meu querer. Change my will. Me ajuda a fazer aquilo que tu queres, em nome de Jesus, amém. E o verso seguinte diz, Fazei todas as coisas, sem murmuração e nem contendas. Olha que coisa interessante, todas as coisas. Por que eu preciso vir aqui? Abra sua Bíblia no Salmo 98. Open 4. Verse A gente está no Salmo 100, no versículo 4. We're in Psalm 100 verse... Não, Salmo 98. Psalm 98, ah, veja o versículo. Veja o versículo aqui do versículo 4. Vamos ler o versículo 4. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com harpa, com harpa e a voz do canto. Com trombetas e som de cornetas, exultai perante a face do Senhor. With Rei. before the, Lord, the King. É aqui neste lugar, irmãos, place, que brother, nós precisamos nos alegrar. O, em outra tradução, diz que nós devemos adorar o Senhor com brados de louvor. Says, o brado é algo muito importante. Quando né? important. Josué foi conquistar Jericó, que que, qual for, quais foram as ordens de Deus? Vocês vão rodear a cidade. Os levitas vão à frente, com, vão a frente Senhor, com a arca do Senhor. E vocês vão dar... Vocês, uma volta, you're gonna go do one round, durante sete dias, vocês, days, uma volta por dia, day, mas, one, no, one day, mas no sétimo dia, day, vocês vão dar sete voltas. Times. E no final das sete voltas, times, os levitas vão tocar as trombetas, e vocês devem gritar, shout, com grandes brados de júbilo. Se você estivesse lá, você faria isso? Está <risos> ficando louco, pastor? Are you crazy, pastor? Onde já se viu? Where have you heard? Você não tem ideia, irmãos. Nós, muitas vezes, não temos ideia Many times we don't have idea do quão importante é o louvor congregacional of how the is. quando a igreja adora When the church na celebração in celebration, quando ela é unânime, o poder de Deus se manifesta. Pessoas são curadas, vidas são libertas. Eu quero que você veja o um último texto, 2 Crônicas capítulo 5. Verse, 2 5. E logo depois da palavra, word, eu quero convidar o nosso irmão Omar que cante outra vez. Omar Segunda Crônicas capítulo 5, versículo 13. 5, 13. Eu quero que você veja isso. muito importante. Important. Quanto, se você já leu, eu sei que muitos já leram esse texto, mas eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Segunda Crônicas 5:13. Eles estão aqui na conclusão They're do templo. Versículo 13, e aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bem dizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo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 It came even to pass, as the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, For he is good, and his mercy endureth forever, that then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. So the priest could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. Eu quero que você preste atenção em em pelo menos algumas palavras do versículo 13. Você já sabe que por causa da adoração a casa foi cheia da presença da presença da glória de Deus. Mas como isso aconteceu? Não foi somente porque eles cantavam. Mas é porque eles estavam em unanimidade. Em unidade. Eles tocavam de uma ficante. De uma forma que para ouvir somente uma voz only one voice, não era que estavam ouvindo somente a voz de uma pessoa, é que person, eles estavam tão uníssonos que so era parecia que era somente uma pessoa cantando. E eu quero que você entenda isso Quando nós cantamos aqui, here, e você está com raiva no banco, and you're angry about the seats, eu não gosto dessa música. Or, like eu não gosto quando a Regina dirige. I don't like when Regina leads. Eu gosto é quando a Dalit dirige. I like when leads. Eu não gosto quando o, o, o Ricardo toca. I don't like when Ricardo plays. Ah, mas eu prefiro quando eu prefiro quando o pastor toca. Oh, I prefer when the pastor plays. E olha, não há, não há unanimidade, e isso acontece. E dessa forma, nunca a presença de Deus pode se manifestar, manifest is divergência. Isso não é celebração. Celebração é um propósito do coração. É um propósito do coração. Eu vou à igreja hoje para celebrar o meu Deus, to God, porque Ele é bom. Você é não vem good. aqui celebrar o Randy? você não vem celebrar o Você Eu gosto de ouvir, oh, porque it. o Neyta é um bom garotor. Não! Não, você veio aqui para celebrar aquele que te fez, aquele que, é bom, aquele que é bom, aquele que a sua misericórdia dura para sempre, aquele que por causa da sua misericórdia nós não somos consumidos. Vamos ficar em pé e vamos adorar o nome do Senhor. Senhor bendito seja o teu nome. Pai, renova as nossas forças. Ensina-nos, Pai, a te adorar a celebrar o Teu nome, oh Pai, nós queremos, Senhor, entrar em Tua presença pelo novo e vivo caminho que Tu preparaste pelo Teu corpo, no Teu sangue, Senhor, e nós queremos, Senhor, te adorar, you, para que a Tua presença so se manifeste no nosso meio. Venha, us. Senhor, Come, Lord, para a nossa celebração. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Amém.